E aí meu povo do Brasil varonil, firmeza, com vocês. Aqui está eu novamente, o Paulo Marreta, mais conhecido como o vovô transante. Já te lembrando, dá uma voadora no like. E já se inscreva no canal pra não perder nenhuma dica do vovô aqui, que mais entende de transa, beleza meu bom? E hoje como sempre, tenho mais uma dica, poderosa pra passar pra você que já está cansado de passar vergonha na hora do vamos ver. E fazer sua parceira ficar furiosa com você. Então pode ficar tranquilo, depois desse vídeo te garanto que não vai precisar passar por essa situação chata demais. Então assista até o final, pois esse método caseiro me ajudou muito quando eu ainda sofria com a ejaculação precoce. Bom e antes de conhecer o guia que me curou definitivamente, e que sempre indicamos nesse canal. Tá aí abaixo, na descrição desse vídeo. Mas você já sabe né? Essa dica não se trata da cura definitiva da ejaculação precoce. Ela serve simplesmente para você não passar vergonha na hora do tico-tico no futbá. E por mais que essa dica que eu te passe funcione. Para você que é casado ou namoré e sofre com a ejaculação precoce. Clique no link e veja o guia da cura da ejaculação precoce. Fazendo isso você vai receber o guia com o passo a passo certinho no seu e-mail. E vai ficar o cara na cama. Recado dado. Bora pra essa poderosa receita de hoje. Se quiser pega papel e caneta para não perder nada. Ok. O café é conhecido com suas propriedades estimulantes sobre o sistema nervoso. Entretanto em um estudo realizado pela Universidade Texas, River Center e Houston afirma que, além de mantermos acordados a cafeína, também potencializa nossa vida sexual, tendo efeito semelhante ao Viagra. Segundo os pesquisadores o café página as áreas genitais, tornando as artérias das zonas mais sensíveis mais relaxadas e levemente anestesiadas o que permite uma circulação livre e interrupta no pênis. Devido à diminuição da sensibilidade que ele causa, vai te fazer durar mais tempo na cama sem ejacular, sendo um santo remédio natural para quem sofre com a ejaculação precoce e impotência sexual. E uma forma especial de preparar o café, uma forma que é muito mais potente para a ejaculação precoce e a impotência sexual, é você adicionar um limão cortado a essa receita. Pois o limão age como um limpar de toxinas no sangue, fazendo ele correr bem melhor nas veias. Isso vai te proporcionar mais sangue, sendo bombeado para o seu pênis. Fazendo com que ele mantenha uma ereção muito mais forte e prolongada. E para você preparar essa incrível receita de limão com café da forma correta, você deve fazer o seguinte. Os ingredientes são um limão, dois copos de água, e duas colheres de sopa de pó de café para preparar é bem simples coloque a água para ferver com o limão partido em quatro partes deixe ferver por dois minutos e adicione as duas colheres de café em pó deixe por mais dois minutos e desligue deixe a temperatura baixar um pouco e corre se desejar coloque mel para adoçar pois além de ser muito gostoso é um excelente alimento para a saúde e você deve tomar essa potente receita, 30 minutos antes da relação sexual. Garanto que se você fazer o uso desse poderoso remédio caseiro, 30 minutos antes da relação sexual. Você vai se surpreender muito com os seus resultados na hora do vamos ver. Então tá preparado para testar essa potente receita ainda? Hoje? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Mas olha aqui rapaziada, isso não é uma cura definitiva para a ejaculação precoce. E se você sofre com esse problema, eu recomendo que procure ajuda especializada, para uma cura definitiva. Hoje graças a Deus, eu posso dizer que sou curado desse mal. E o que me curou de verdade foi seguir o passo a passo que ensina no guia para a cura definitiva que eu usei. E inclusive para te ajudar ainda mais, deixei o link na descrição desse vídeo. E hoje não preciso de remédios e nem de receitas milaborantes para aguentar mais tempo na cama. E se você quiser, pode curar a sua ejaculação precoce em sua casa também. E com total sigilo, assim como eu curei a minha. Basta clicar na descrição e fazer parte desse guia. Desejo a todos uma boa sorte. Fique com Deus, e até um próximo vídeo.